A porta estreita Pois larga é a porta E amplo o caminho Que leva à perdição São muitos que entram por ela Entrem pela porta Entrem pela porta Entrem pela porta Pela porta estreita Estreita é a porta apertada. São poucos que a encontram, entrem pela porta, entrem pela porta, entrem pela porta, pela porta estrela.